Isso é making off. Olha lá. House, House. Conexão de rede de baixa, tá escrito. Não tem problema. Então tira, tira da internet. Já Deixa. Já é tudo. Hum. Paulo Deixa eu ver se, hum. se o tá aqui. Hum. Então, tá, tá, tá, se tá falando, hum. tá ao vivo. House, House. Pronto. Já teve gente que curtiu. Hum. Rauch, Rauch, Rauch, bom dia, bom dia mesmo, eu sou Paulo Sérgio Oliveira e mais um programa pelas mágicas ondas da Vibe Mundial, a rádio do Despertar. Hoje, 12 do 12 de 2019, que tá 12 também, são 3, 12, 12 dá 3, 3 é um número da comunicação, é o um número da expansão, é um número da diversão, essa é a luz do três. né? A sombra do 3 é cuidado com o que você fala que algumas pessoas não vão levar a sério. Então cuidado com essa alegria, é, tem que ser manifestada no lugar certo, não é isso? Mas somando tudo isso da 9 também, que é um número muito bacana, um número muito altruísta a gente pensar no universo, pensar em levar cura para o universo, que está muito alinhado com a minha missão. Esse programa é um patrocínio do Instituto Olos, formando... Há mais de 10 anos, os maiores e melhores terapeutas do Brasil. Formação em massoterapia, acupuntura, terapeuta pet, está super na moda isso hoje. Terapias complementares, quiropraxia, constelação familiar, o meu curso está lá, já falo disso depois. Biofeedback, que eu tenho essa formação também. É uma máquina fabulosa, aliás, tem poucos profissionais, tem muito campo para isso. Mesa quântica estelar, etc, etc, etc olus, é e o telefone direto deles três 392 39264712, dois o whatsapp onze nove nove três Instituto Olos formando os melhores e terapeutas do Brasil tô meio gago hoje será que é isso? acho que eu vou cantar um pouquinho Vamos abrir as portas e cantar pra Ganesha, o removedor de obstáculos. Hoje o tema do programa é Empoderamento, parte 3. Alô galera do Facebook. Alô galera do Facebook. É na madrugada. de obstáculos um Yeah. Uh. Sucesso, alegria, abundância, saúde. sucesso, prosperidade e prazer. Nanga na pataí, namaha. Já é Ganesha o removedor de obstáculos, abrindo as portas, abrindo os caminhos. Essa é a música número 5 do meu CD, Consciência Cantada. Bom dia mesmo, agora a gente chega com essa cacetada, né? Gente, deixa eu contar uma historinha que eu gosto muito, e me mandaram recentemente, e eu lembrei dessa história, são muitas parábolas, né? Eu conheci bons mestres indianos, e os indianos têm essa coisa, Jesus tinha isso, né? de contar o ensinamento sempre através de histórias. Então a história diz o seguinte, um senhor, antes de morrer, chamou o seu filho, seu único filho e falou assim, aqui está o relógio que era do meu bisavô, seu tataravô, e eu quero que você avalie ele em vários lugares, mas cada avaliação você me traz aqui. E um menino, já um rapaz, obediente honrando o pai, foi no comércio local, perto de casa, naquelas feiras, feiras de rua, e chegou, o pai dele falou, pai, ofereceram 10 dólares no relógio. O pai dele falou, muito bem, vá pegar mais um orçamento. O pai, o menino foi num, numa relogiaria e voltou dizendo para o pai, pai, ofereceram cem dólares na relojoaria. E o pai falou, muito bem, eu quero mais um orçamento. E o menino falou, que ia atrás né, desse orçamento. E aí ele volta, falou, pai, muito feliz da vida, falou, pai, eu fui a um museu. E nesse museu ofereceram 150 mil dólares no relógio. E o pai falou, muito bem, agora eu posso morrer em paz, porque você sabe fazer a coisa no lugar certo, no momento certo. O que essa parábola, essa historinha tem a ver com o empoderamento que a gente falou tanto? né? Enquanto não estiverem dando valor para você, é porque você não está no lugar certo. Enquanto você não puder cobrar bem pelo que você faz, com todo o seu amor, com todo o seu empenho, alinhado com a sua missão, ainda não está bom. Eu sou muito seguido no, nas minhas mídias, pelo, por terapeutas também, né? Poxa, acho que eu sou um terapeuta muito bem sucedido. E aí né, eu vejo as pessoas, trabalhos maravilhosos, as pessoas cobrando, ou não cobrando. Tudo tem que ter o um equilíbrio de troca. Você está dedicando a sua formação, quantos estudos, quanto tempo, quanta dedicação, né? Você tem os seus cursos, suas coisas para você ir lá e a pessoa não valorizar. Se você está, nesse momento, num lugar onde não estão valorizando o seu trabalho, cuidado, você pode, pode ter duas coisas acontecendo aí. Primeiro, você pode estar desempoderado. Para você se empoderar, seria importante que você se alinhasse com a sua missão, tomasse o pai, tomasse a força do pai, tomasse a força da mãe, constelação tem esse poder. Ou de verdade, de verdade, você ainda não percebeu o seu valor. Então, cobre, certo? Cobre pelo que você faz. Sinta-se empoderado para isso. Se ainda na sua cabeça existem algumas coisas caras, é porque você não sabe lidar com o dinheiro. Não existe nada caro. Não é caro. Um milionário pagar 150 mil reais uma garrafa de vinho. Não é caro. Se você acha isso caro, se você acha isso uma extravagância, é melhor você ver a sua relação com o dinheiro como é que está. Cuidado. Cuidado com esse julgamento. Muitas vezes desempoderado. É mais fácil você aceitar e olhar para dentro né, do que apontar para o outro. Então, essa questão do empoderamento, ela vem muito, falo muito disso nas minhas mídias, nas palestras, no programa, da tomada da força do pai, da força que vem através do pai, né? Firmeza, foco, força de vontade, objetividade, realização, materialização, prosperidade. Tomada da força da mãe, a maior riqueza do mundo, a fé, a flexibilidade, o jogo de cintura, a amorosidade. A força que cura os relacionamentos, a força que cura a saúde e o sucesso. A gente precisa tomar pai e mãe. Mas Paulo, eu me dou muito bem com o meu pai e com a minha mãe. Já falamos aqui também, eu estou fazendo um trabalho aqui para a audiência rotativa. Pois é, inconscientemente tem coisas a serem resolvidas. Está aí o poder da constelação familiar que eu, com quase 30 anos na área terapêutica, eu não vi nada mais poderoso do que a constelação. As duas coisas mais poderosas que eu conheci, estudando Kabbalah, foi Rosa Cruz, Vedanta, Espiritismo, blá, blá, blá, blá. Constelação e xamanismo. Não tem nada mais poderoso. Constelação e xamanismo, você resolve a sua vida. Aliás, o xamanismo é a base de todas essas filosofias. E a constelação é uma conversa direta com o inconsciente. Tomar pai e mãe significa virar para a vida. Tomar agora a força, deixar a história deles do jeito que era, do jeito que foi, seja o que aconteceu, não é da nossa conta o que aconteceu com a nossa mãe e nosso pai na relação deles. Eu sei que é difícil aceitar isso. Você tem que tomar o seu pai como ele foi, você está aqui nesse momento por causa dele, você tem que tomar a sua mãe como foi. Mas a cura acontece nas esferas do inconsciente. Racionalmente ninguém quer ser traído, ninguém quer falir, ninguém quer morrer, ninguém quer ficar... Né? Certo? sozinho, mas talvez inconscientemente você esteja seguindo esse caminho. E é por isso que você não está conseguindo sucesso. Então não adianta você ficar trocando, fazendo cursos racionais, pegando informação, isso não vai te empoderar. Entende de onde que parte esse empoderamento? Das esferas do inconsciente. Está aí Freud para falar do inconsciente, a gente é desempoderado o tempo inteiro pelo inconsciente coletivo, pela mídia, pela, não, pelo sofrimento da dor humana, etc, etc. Essas ondas de raiva, essas ondas de, de, de, de solidão, de escassez, de ilusão de escassez, isso pega a gente o tempo todo, se você tiver, né? não tiver um autoconhecimento de consciência. Aliás, isso é outra coisa que é super mal interpretado. Autoconhecimento não é ler livros, não é fazer cursos de apostilas. Autoconhecimento é conhecer o seu inconsciente, é ter consciência além dos pensamentos. A racionalidade com a informação, você está no mundo dos pensamentos ainda. Não vai acontecer nada, sabe o que você vai ser? Uma pessoa com mais informação, você vai sofrer com mais informação, só isso. Informação que não cura, que não transforma, não serve para nada, que não transcende. Tá? Não adianta ser. Você... Eu conheço gente que leu todos os livros de espiritualidade né, que... e não sai do lugar, por quê? A cura está na esfera do inconsciente, não é pela informação, é pela expansão, pela experienciação, pela, pelo experimento, pela mudança de percepção. Enquanto você não vai mudar uma percepção sobre a vida, sobre o relacionamento amoroso, sobre o dinheiro, sobre a saúde, você vai ter problema de relacionamento, problema de dinheiro, problema de saúde. E essa mudança da percepção só se faz nas esferas inconscientes. Mas, Paulo, o que, é que isso tem a ver com o xamanismo? Tudo. Esses povos primeiros, primitivos, que primitivo é grande, não é pequeno, é maior. Esses povos, eles não se preocupavam tanto com informação, e sim com ritos de percepção. Ritos que quebravam a racionalidade. Olha a importância dos ritos aí. Se você acha isso pequeno, então você não entendeu nada. Você, você ainda acha que você consultar a informação no Google, ficar lendo coisas, e aí as pessoas perguntam: que livro eu tenho que ler? Eu falo: sai desse lugar, que livro você tem que... você tem que vir numa experiência, tem que vir num rito, você tem que vir numa história. Ai, Paulo, me fala um retiro para eu ir: Retira o cacete. <risos> se coloca na vida, em vez de se retirar. Porque está cheio de gente que vai para a área espiritual, sabe que quê? Para fugir para viajar na Hellmann's Airlines Aí não tem prazer, não tem é, saúde, não tem relacionamento, não tem abundância. Esse capítulo 3 de empoderamento, é, eu estava devendo isso, para algumas pessoas que me pediram, é, a gente vai encerrar isso, dia 19, agora na próxima quinta-feira, é, com o capítulo 4. Empoderamento, então, tem a ver com tomar a força que te foi dada. Perceber que o Deus que você sempre procurou na religião está dentro de você. Perceber que a força da terra, energia Kundalini, da jiboia branca, que é a mesma coisa, o arquétipo, tem força para te levar com uma força descomunal, além da força física, para te levar para a vida. Que a força ancestral dos seus pais tem muito poder para te jogar na abundância, na prosperidade, na saúde, no sucesso. Que o olhar dos seus ancestrais através dos seus olhos te faz enxergar a tua missão. E quando você enxergar a tua missão, tudo passa a dar certo. Isso é empoderamento. aos Acorda o poder de tuas matas. Convida a nossa força ancestral e a pureza das cascatas Traz o fogo iluminando o nosso astral Grande espírito de força Grande espírito de amor Desperta um mundo ao som do meu tambor Desperta mundo ao som do meu tambor Grande espírito de força Está ao som do meu tambor. Mostra aos seres que amor traz a verdade. Sacramenta que não há separação. Usa o tempo para ensinar a unidade. Só se cura quem aceita a lição. Grande espírito de força. Grande espírito de amor. Está comigo ao som do meu tambor Acalenta com a lua a humanidade, sopra o vento dissipando a agitação Acende com o teu sol a irmandade, chove amor pra inundar a ilusão Grande espírito de força, grande espírito de amor Desperta ao um som do militão. Assim falei, assim vai ser. Empoderamento, força de ir pra vida. É engraçado, já vou entrar na constelação. Aliás, convido vocês para duas turmas que vou fazer em janeiro, de formação intensiva em constelação familiar. É o único curso intensivo no Brasil que tem extensão universitária e tem o um reconhecimento no MEC. A gente chegou turmas turma 65 mais de mil alunos formados. E a gente não vai parar por aí. Dia 14, último trabalho do ano. Instituto Terra Luz em Moema. Eu não tenho mais vaga para atendimentos até o final do ano, graças a Deus. É, não tenho mais vaga para constelar em grupo, graças a Deus. Uh, mas tenho. Tenho tem vaga para o toque do despertar. Venha conhecer esse trabalho. Me chama lá no WhatsApp, na minha lista de transmissão, que eu vou passar vídeos, músicas, história de chamanismo para você. 11... 9-91-19-79-15 11-9-91-19-79-15 Não me liga não, não me liga não, não tenho tempo Pô, tô falando que o WhatsApp, o cara vai lá e me liga Não é pra me ligar não, é pra botar no... Quiser, se quiser participar da lista, legal Se não quiser, não me liga não Eu não tenho tempo mesmo, de verdade estou numa missão, tô a serviço é... Se você quiser receber E tá convidado para esse trabalho Vai ser o sábado pela manhã e pela tarde você pode acompanhar o trabalho inteiro, pode estar tá, ou pode estar tá na parte da manhã ou só na parte da tarde. tá? O último trabalho do ano. E ainda eu arrumo sempre a minha cabeça, né? Eu falei, vou descansar. Né? Dia 22. Alô, galera de Curitiba. 22 de dezembro eu vou estar tá em Curitiba fazendo um trabalho. Não deu, não deu como... Eu tenho muitos alunos lá em Curitiba e região, não deu para deixar os meus alunos de constelação na mão. Dia 22 de dezembro. De dezembro, galera de Curitiba, estarei por aí. Tem muita coisa para acontecer esse ano. Duas formações em janeiro. E Estou indo fazer um trabalho na Flórida, no meio de janeiro. Tem histórias. Estou indo para Aldeia lá com meu grande amigo Pajezinho e Abané. Estou uh, indo para o Acre. Isso, o ano nem começou, já estou vendo muitas viagens. Eu estou com minha agenda comprometida até julho de 2020, graças a Deus. Sabe o que é isso? Trabalho. Mas não é só trabalho, é, é empoderamento. E quando a gente pega um pouco mais forte com as pessoas que viajam na Helmhands Airlines, repito, tem muita gente que vai para a espiritualidade para fugir, porque não dá conta dos seus relacionamentos, não dá conta da sua relação com o dinheiro, não dá conta da sua relação com a saúde e com a família. Muita gente vai para a Airlines, a viagem na maionese, fugindo da vida. A maior espiritualidade que existe é aqui na vida, é você estando na sua missão a serviço de algo maior. Eu acho que não tem nada mais aqui. Pedrão, como é que nós estamos de tempo aí? Cinco minutinhos. Eu tô bem de tempo hoje. Vou trazer uma música aqui para vocês. Vou trazer uma música do Alê de Maria. Mas é tempo que eu não quero ter isso na rádio. Sopro do vento. É uma limpeza. O vento sopra, leva todas as ilusões. Sopro o vento, sopra o vento. Sinta o vento. Soprar. Sopra o vento, sopra o vento, sinta o vento lhe soprar. Abre as portas do teu ser, deixa esse vento entrar, é o soco da verdade, o amor de Oxalá. O salvento, o salvento entoa, O salvento, o salvento, o salvento entoa. Esse aço vindo doce com as bênçãos de manjar É o sopro da verdade, o amor de Oxalá esse azul o doce veio com as bênçãos E o manjar É o sopro Da verdade O amor E o xalá. Esse vento Foi ao norte Esse vento Veio ao sul Esse vento Foi ao leste Esse vento a oeste Esteve nas montanhas Brancas Os cabelos De Jesus É o rezo Do pai velho Na espada De algum. Esteve nas montanhas Brancas Reiou os cabelos De Jesus É o rezo Do pai velho Espada de ouro. Esse vento reza o mar. Esse vento reza a terra. Esse vento reza o sol. Esse vento reza a lua. É o ondo soberano que balança o céu azul. Esse vento. Reza a lua. É Lembrando que nós todos somos um É o homem Esse vento vem lembrando que nós todos somos um house. Faltando um minutinho, este programa é um oferecimento do Instituto Olos www.oloscursoterapias.com.br Formação dos melhores terapeutas do Brasil há mais de 10 anos Massoterapeutas, acupunturistas, terapeutas PET, biofeedback, mesa quântica estelar, terapia complementar, quiropraxia, constelação tem meu curso lá também, 39264711 para São Paulo, 39264711, WhatsApp deles 9931-6469, eu vou agradecendo a sua audiência. Nos trabalhos técnicos, o homem mais perfumado na Rádio Mundial, Pedro, nos trabalhos técnicos aqui na, na live filmando Alexandre Porto, o homem que não está morto, eu agradeço a sua audiência, agradeço a Deus, agradeço a minha missão. Espero vocês na minha lista de WhatsApp 11 9 91 19 7, 9, 15. Espero vocês, 14 do 12 tem um trabalho forte agora sábado, último trabalho do ano, transe coletivo do Toque do Despertar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço a serviço de algo maior. Tempo estourando, Paulo Sérgio Oliveira, assim falei, Raulson, Raulson, Raulson, Raul! Caraca. Quase <risos> me desligou no ar. Gente, beijo no coração. É sim, essa adrenalina aqui programa. Beijo no coração. Espero vocês dia 14, sábado agora, pro último trabalho do ano. Raulson. Bora.